Olá pessoal, beleza? É... Hoje eu vou estar tá informando vocês aí que o WhatsApp aí vai ficar desativado aí é... 72 horas. Começando hoje a partir das 2 horas da tarde. Valeu? Se inscreva no canal aí, deixe seu like e valeu. Fui.